Me dá sua mão Esse único agente Vem aqui a gente junto Vai ser diferente Coração bate forte no peito Pedindo mudança São Paulo, minha terra Meu povo, renasce a esperança Pode voltar a sonhar A gente sempre realizou Tá mais do que pronto pra realizar Pra realizar Que a hora é de mudança e de coragem A gente tá pronto pra mudar Pronto pra São Paulo, tá! Eu quero andar de aê, eu quero mudar lá A tarde. pronto pra São Paulo, eu quero andar de Eu quero Haddad, aê, eu quero Lula lá, Haddad pronto pra São Paulo Eu quero Haddad, aê, eu quero Lula lá, Haddad pronto pra São Paulo Haddad pronto pra São Paulo, é ponto pra São Paulo Haddad é nós na pista, com a força e a grandeza do povo paulista Tem firmeza, tem serenidade, coragem, independência e humildade Vem com o professor, vem com o um Haddad Mudar com segurança, pra mudar de verdade Haddad pronto pra São Paulo, São Paulo tá pronto pra mudar